O vomito, o sepultamento do vomito. Estou fazendo homenagem ao Romildo, do ferro velho, Sulcata, Fabrício Sulcata, todo mundo aí é, vibrando, fazendo homenageando o grande homem. Celi. Ha ha ha Acompanhar lá na frente. Aqui, dia 17. Dia 8. Estou em homenagear o Romildo do BRZ. Correr, hein? Que isso, esse carro é Aí vai mais doido. Não pode, não. Pessoal, pessoal tá esperando aqui o Romildo. Grande homem, viu? Limpou a cidade, é. Ci... Vem cá, ele, ele vai filmar, é. ele, ó. Aí, ó, fala pra ele vir pra cá. Vem aqui, ele vai, ele vai filmar aqui, ó. Vem cá, ele vai filmar. Ah. O pastor vai filmar aqui, ó. Já deve, pastor. Tá vindo lá. Vem. Olha ah lá. Viu a Davi lá na calçada, Ó. Dá um barulho, Ou seja, Vocês um doentam da frente, que eu corto de pé da frente. Eu quero registrar as pessoas. os caras lá, arrancavam metade minha árvore, levavam em É, Olha, hoje, dia 17 de agosto, é o sepultamento de um homem muito especial. O do Ferro Velho. Está chegando aí. Esse homem que ajudou tantas pessoas e tantas pessoas estão aqui. Nós estamos acompanhando aqui. Falou meu irmão. Ótimo. Aí, ó. Vai devagar, né? É uma coisa, vai chama... é, Tá vendo chama... é. o não, seu não... Fala para ele. Eu quero filmar. ó, Aí, ó. Aí, Aí, agora você vira pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vou lá, vou lá, vamos lá, vamos lá. Senta o seu que passa aqui. Mais, mais, mais, mais. Subir aqui. Não, não, vai para frente só um pouquinho. Eu vou pedir o moço para colocar um pouquinho mais para frente. Tá aqui, né? tá aqui desse lado aqui. Companheiro, motorista é o motorista ali? Sim, é o motorista? Oh, você puxa um pouquinho para cá, só, só parando aqui assim para dar mais espaço para as pessoas. Aí você vai me virar o contrário. O contrato aqui assim, é assim. Acabou, não, a conversa você li. É, só puxar um pouquinho que nós vamos fazer. Aí tá. É. Ele vai esperar um pouco. É só, só para puxar um pouquinho aqui. tipo assim, comido. Vem. Aí tá, tá bom. É só abrir a traseira dele É só a traseira do carro Porque nós vamos fazer uma cerimônia ali. Só uma oração você, você podia me ajudar aqui? Não, não Você vai ficar só com a câmera Olhando a câmera aqui ela está filmando, Sim. certo.